linha e hoje eu tô aqui de novo pra fazer minha tretação no meu cabelo vocês sabem que essa só faço razão, tipo quando tá realmente necessitando agora vocês vão perceber porque eu tô com o óleo de coco nas pontas que eu uso como finalizador mesmo mas tá uma situação tensa então eu escolhi usar a minha máscara da Noho canal que é tipo vida ela tem um cheiro maravilhoso a minha tá na Reba da Reba, tem só um finzinho, estou chorosa porque eu não sei quando que eu vou comprar outro. E ela é de hidratação intensiva, um, ela tem aone condiciona e hidrata uh, os fios, melhorando a textura, elasticidade, brilho e maleabilidade, nossa. Difícil. Então, agora eu vou molhar meu cabelo, vou lavar ele com um shampoo normal, neutro, e aí eu volto pra aplicar. Então, quem já viu outros vídeos em que eu faço sobre cabelo, eu não tomo banho agora, eu só lavo a cabeça mesmo, por isso que eu tô com a mesma roupa. E a maquiagem foi pro ralo, mas não tem problema. E agora eu vou passar a máscara no meu cabelo, eu lavei duas vezes com o um shampoo neutro, então vamos lá. E vamos passar o creme, meu amor, minha vida, amo esse creme. Vamos lá. Ele é bem consistente, ele não cai, ele não mexe, bem tratante Eu não sei mais quanto que eu preciso de creme pra passar no meu cabelo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo hidratação com creme no cabelo curto. Eu só fiz óleo de coco no cabelo curto. assim mesmo, até porque eu não sei quantos que eu vou passar, então pra eu ter uma noção eu vou assim, dividindo com a mão mesmo. Mais um fator muito positivo do cabelo curto. A gente poupa muito produto. Eu achei que ia usar pelo menos metade de tudo que eu tinha e ó, não foi nem um terço. Então, pff, cabelo curto é vida. Agora são 8 e 4. E aí eu vou ficar com isso no cabelo uma hora, uma hora e pouquinho. Vou pintar minha unha, vou fazer outras coisas e quando eu for tirar, for lavar isso, eu volto mostrar pra vocês. Então, agora eu vou tomar banho, lavar meu cabelo, tirar isso aqui da minha cabeça. Agora são 22 e 21. e sim eu tô vindo da Ilara, ela está no playlist de dezembro, então eu vou deixar o card... Aqui. Eu nunca sei que lado que ele fica. E eu vou tomar banho, arrumar meu cabelo e eu volto a falar com vocês. Então, a textura do cabelo tá muito diferente. E eu não vou secar de secador agora. Eu vou secar só antes de dormir. Só que eu não vou gravar antes de dormir. Eu vou gravar amanhã de manhã, quando eu já tiver acordado e tal. Que eu mostro pra vocês na luz natural. Porque com essa luz também do meu quarto, não dá pra querer porque ela é muito ruim. Jesus, mal dá pra filmar assim, porque é no visor quando parece que tá super escuro. Então, né, não vou mostrar o cabelo assim, porque não vai adiantar mostrar porcaria nenhuma, que não vai dar pra ver nada. Vou mostrar amanhã no sol, bonitinho, então, até daqui a pouco. Então, hoje é o dia seguinte, eu falei que eu não ia gravar o final ontem à noite, porque eu não tinha como mostrar aqui na luz do quarto, porque até é muito escuro. Então eu vou botar, eu gravei pra vocês na luz do sol, pra vocês verem como é que o cabelo ficou e tudo mais. Eu não sequei de secador, porque tá muito calor e eu fiquei com preguiça, então eu esperei meu cabelo secar bem pra poder dormir. Eu fui dormir quase 2 horas da manhã por isso. A marca mesmo, a Marocanol, eu diz assim no site dela. A máscara de hidratação intensa Marrocanóia é condicionador de ação, profunda, rico e cremoso de alto desempenho. Formulado para cabelos secos de espessura média a grossa. Com um óleo de argã rico em antioxidantes e ingredientes nutritivos, ela hidrata, condiciona e ao mesmo tempo melhora radicalmente a textura, a elasticidade, o brilho e a facilidade no manuseio dos cabelos. O produto deve ser deixado agir por de 5 a 7 minutos e enxaguado bem. Não é necessário aplicar calor e deve ser usado uma ou duas vezes por semana. Eu não, uso, não vou usar uma ou duas vezes por semana porque é um produto caro para usar tanto assim. Eu acho que meu cabelo também não precisa de tudo isso. Eu continuo usando o óleo de coco que eu sempre usei, que eu já falei aqui até, que eu já mostrei como é que funciona. Inclusive eu vou gravar a atualização daquele vídeo muito em breve. E eu acho que essa máscara aqui é serve para aqueles momentos assim, meu cabelo tá muito ruim, eu não consigo domar ele, eu não consigo melhorar a ponta com nenhum outro produto e aí esse aqui funciona super bem, compensa super investimento. Agora, se tu tem um cabelo que não tá com muito sinal de ressecamento, que tá só um pouco mais... com o toque um pouco, um pouco mais seco, pode ser qualquer outro creme bem mais barato que esse aqui, que vai fazer o mesmo efeito. Esse aqui tem uma vantagem que ele é muito rápido, então eu fiquei horas com ele no cabelo, mas porque eu tinha tempo pra isso. Se tu não tem tempo e precisa fazer algo muito rápido, ele funciona, e tu sabe que ele tá realmente tratando, ele não tá só dando um efeito de que na próxima lavagem já vai ter saído. Não, ele é realmente um tratamento. Tu tem que usar no período certo, tu tem que usar a quantidade certa e tem que continuar usando cremes depois. Não adianta tu fazer uma vez e querer que ele faça milagre, não dá. Ele melhora bastante em, uma, em um uso só. Fazia muito tempo que eu não usava e meu cabelo ficou realmente muito gostoso de mexer. A textura mudou, não tá mais aquela textura seca que tu passa a mão e tu sente que tem a impressão de que o fio vai quebrar, sabe? Ele tá realmente gostosinho de mexer. Tá bem mais maleável, dá pra ver que ele ficou os cachinhos, porque eu não, não, não sequei de secador. Ele forma umas ondinhas. Mas isso tudo é natural do meu cabelo, não é por causa da máscara nem nada. Eu amo essa máscara, eu amo o cheiro. Eu tô chorosa porque eu não sei, porque ela já vai terminar. Provavelmente tem mais uns dois, três usos ainda. Mas ela é maravilhosa. E se tu puder investir em uma máscara... Eu acendo embaixo do que todas as blogueiras que eu assisti a vida inteira falam sobre essa máscara, que ela é muito boa. E que ela é a paixão de todo mundo. Teve jogo e eles ainda estão estourando os rojão aqui perto. Então, eu super indico e se tu puder investir nisso aqui, mano, investe, porque é muito bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica desse creme maravilhoso. Se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo e se inscrever no canal para ver os próximos. Se tem alguma dica de máscara, de creme, de shampoo, de condicionador, não importa, de alguma coisa para cabelo, pra mim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar descobrir. E não esquece de mostrar esse vídeo para os amigos que me ajuda muito na divulgação. Um beijo e até a próxima. Tchau!